Eu tenho gravado vídeos a respeito do assunto, mas a pedido eu vou retornar para fazer mais alguns comentários ainda a respeito do. Afinal, quem é que comanda a nossa vida? Consciente ou subconsciente? Olá, eu sou o professor Antônio Bis, eu ajudo as pessoas, sou parapsicólogo clínico, terapeuta e ajudo as pessoas a despertar o seu potencial mental para uma qualidade de vida. Então, o assunto de hoje é, não se engane, o teu subconsciente comanda a tua vida. Os cientistas provaram que 95% das nossas ações vem lá do fundo, lá da caixa preta, lá do subconsciente. O consciente, você está me ouvindo, está me vendo, está analisando, o consciente ele recebe... Todas as informações através dos cinco sentidos, você já sabe disso. Audição, olfato, paladar, tato, visão. Ele recebe, ele analisa, ele julga, ele examina, ele decide, mas ele não toma decisão nenhuma com relação às suas ações. Isso é obra que vem do subconsciente. Por quê? É, o consciente ele recebe as informações, e aquelas informações que interessam, entre aspas, ele envia para o subconsciente, que vão se juntar a outras informações já catalogadas, que se associam a isso e vão formatando com mais emoção ainda todos os fatos. Por exemplo, muito simples, se você tem medo do escuro, nós vamos aqui analisar o porquê do medo do escuro, mas um dia você está no seu quarto, está estudando, está vendo um filme, está lá no seu quarto sozinha, Aí há uma queda de energia, você fica no escuro e você sai correndo, ou procura uma lanterna, ou procura um, algo para que você possa clarear, né, dar luz para você, porque você tem e fica com medo do escuro. O consciente não formata a vida, é o subconsciente que formata a vida. Né? Vou dar um outro exemplo muito simples, normalmente a gente faz isso nos cursos, né? Você não consegue dirigir o seu carro. Já fez várias vezes o teste e não conseguiu a sua habilitação. O que pode ter acontecido? A mamãe estava grávida, o pai bateu o carro, a mamãe ficou muito agitada, emocionada, chorou, triste, lamentou. E todas essas emoções ela passou para você que estava no ventre da mãe. Você tem no seu subconsciente esse fato emocional e que você então não consegue conscientemente dirigir o carro, enquanto você não fizer terapia para ressignificar essa emoção negativa que está no seu subconsciente. Tá? Normalmente nós operamos, operamos no piloto automático, na rotina. Se, você, se a gente não sai dessa, dessa repetição viciada, repetição viciada de velhas memórias, tudo está registrado nas nossas memórias, a gente não vai ter uma vida nova. Então, no subconsciente, estão registradas todas as nossas memórias de vidas passadas, dessa vida, tudo aquilo que aconteceu de fato emocional nas nossas vidas, né? Por isso que é, todos os nossos pensamentos, eles têm origem no subconsciente. E aí você vai chegar à conclusão que a maioria dos pensamentos, 70, 80% deles, são negativos. Por quê? Porque é do passado de memórias já registradas ou do futuro. Quando você está no momento presente, você não tem isso. Esse é o papel do consciente. Se você tem essa, essa oportunidade de estar consciente, você pode mudar a sua vida e você não deixa os fatos emocionais passarem para o subconsciente. Agora, o subconsciente é mecânico. Ele executa, ele obedece, ele dá ordens, ele não separa o certo do errado. Ele é obediente mesmo, tudo vem dele. É a nossa biblioteca ambulante. É, os nossos segredos estão lá. Ninguém está condenado a nada. Tudo é possível mudar. Tem que criar oportunidade para isso. Quem está no comando da nossa vida, portanto, é o subconsciente. Por quê? Porque as emoções, como eu comentei, estão registradas lá. Nós que formatamos. Nós que construímos a nossa vida pelo emocional. E ficamos refém... Dessas emoções ou das crenças limitantes. Né? É, no subconsciente estão todas as emoções negativas que passaram pela nossa vida. O que fazer para me melhorar a vida? Para melhorar a nossa programação de vida? Já que o nosso subconsciente está no comando, o que, que eu posso fazer? Nós alimentamos essa programação, os registros a todo momento. A vida se constrói em segundos, tudo é registrado, só para ratificar para você. Se não dermos conta disso, estaremos escrevendo a nossa história, às vezes nada agradável. Ok? É muito, tudo muito simples de entender. Você está na frente de uma TV, você assiste jornais, vê uma notícia ruim, emocional, de uma mãe que jogou a filha pelo, na janela, ou fica assistindo uma novela e tal, tudo isso vai para o teu subconsciente. Você está aceitando o fato externo como verdadeiro para você. E um dia, esses fatos vão aparecer para você. Portanto, a pergunta é... O que fazer? O que fazer? Limpar todos os dias o seu subconsciente. Fazer faxina diária. Usar técnicas que te ajudarão a, a, a mudar essas emoções. E claro... Assumir o comando da tua vida Eu já comentei que o subconsciente é mecânico Ele responde a tudo A tudo que for enviado. Por exemplo, a sua mãe o pai morreu de câncer Você criou uma emoção negativa De medo de câncer, o pai morreu Eu tenho um irmão que teve câncer Reza todos os dias para não ter câncer O subconsciente Vai atender você Talvez vai te dar um câncer Por quê? Porque você reza Você tem medo, sentimento A emoção é o câncer como pode ajudar isso? Começa a dar comandos diferentes, decretos de luz, fazer terapias, investir num no novo mindset, cuidar do teu subconsciente, como se cuida de um bebê. É verdade. Para finalizar, use a técnica do Ho'oponopono, vai ressignificar muitas memórias suas. Roupa você conhece, se não conhecer, vai lá no YouTube, tem um monte de links de vídeo sobre roupa Onopono. Ba... Veja um terapeuta que trabalha com barra de axes, os 32 pontos emocionais. Alguém que trabalha com constelação familiar, Teta Heli, EFT. A minha técnica é não mascar. Você não conhece a minha técnica Namaskar, que foi me canalizada, maravilhosa, Namaskar, a técnica de libertação espiritual. Eu vou colocar o link aqui abaixo para você. Então, não tem, é limpar todos os dias. Como diz um guru, amigo meu, né? se você mancha isso aqui com, com uma tinta, você tem que pegar e vai limpar várias vezes. Vai esfregar, vai limpar, vai esfregar, vai limpar, vai esfregar, vai limpar. Não sei quantas vezes você tem que passar na máquina, na mão e tal e, e, e produtos especiais que são as, as terapias para poder limpar. Tudo está em suas mãos. Cuide do subconsciente e construa uma vida mais prazerosa. É essa consciência fundamental. Tem muitos vídeos meus no YouTube falando a respeito. Tem o próprio curso meu, Sua Mente Tem Poder. Essa é a grande realidade. Eu sou o resultado do que está no meu subconsciente. Eu não tenho conhecimento claro do que está aqui, mas eu posso saber como está aqui dentro, pelas emoções que eu vivo, por aquilo que acontece. E eu ouvindo, escutando o meu corpo, que eu vou falar no próximo vídeo, como é que o corpo manifesta... E como que você pode perceber aquilo que você é através dos sentimentos do teu corpo? Cuide, por favor, cuide. Cuide de você, do teu subconsciente e reescreva a tua história. Espero ter colaborado com você na sua evolução, se não me perdoe. Assine meu canal no YouTube, deixe o um like, deixe um comentário importante para todos nós. Compartilhe com os amigos. Um abraço carinhoso. Namaskar. E até o próximo vídeo.